Olá pessoal, meu nome é Josi e eu tenho um canal aqui no YouTube para quem não conhece o Alfinetadas da Moda que é relacionado à moda, óbvio né? E hoje eu trouxe um vídeo mostrando as minhas comprinhas em uma loja que eu achei aqui em Tampinas Gente, não é parceria, podia ser? Podia ser gente, mas não é parceria não, tá? Então tudo eu comprei com o meu dinheiro mesmo e assim, vocês vão ficar chocados, o título do vídeo aí fala que eu gastei 4.012 reais de compras de roupa, né? Vocês vão ficar chocados com o valor que eu paguei, porque são todas peças de marca, tá? É uma boutique aqui, é, pra quem eu vou deixar o um Instagram dela, como eu disse, não é parceria tá? Mas eu vou indicar porque, gente, eu achei que valeu super a pena e eu sei que não tá fácil pra ninguém. Então, né, quando a gente acha uma coisa barata agora que eu já peguei tudo que eu queria, eu indico pra vocês, porque senão eu não ia indicar, não. Primeiro eu peguei tudo que eu queria lá. Gente, é uma loja aqui de Campinas, então pra quem é de Campinas, vale a pena ir, chama Valentina Boutique, eu vou deixar todos os dados aqui embaixo no box de informação, tá certo? E dá pra... eu comprei pelo WhatsApp porque eu estou com o meu pesito quebrado, então ela veio me trazer aqui em casa, é a Juliana, ela é um amor, gente, é um amor, gente, ela me trazer aqui em casa, assim, sabe, tipo, aí ela fala, se não servir, depois você troca, então, gente... A loja, ó, ganhou meu coração, por isso que eu tô gravando esse vídeo. Como eu disse pra vocês, se fosse publicidade, eu falaria com muito orgulho. Estou fazendo propaganda, mas não é, gente, não estou ganhando nada. Só estou aqui para mostrar e mostrar a realidade do valor que eu paguei das peças. Vou mostrar todas as peças, não vai dar pra pôr no corpo, porque, como eu disse, eu estou com o um pé quebrado. Então, eu vou mostrar as peças aqui pra vocês, assim, tá? Tá? E os valores que eu paguei nela. Até prendi o cabelo aqui. Vou colocar óculos porque vou precisar ler aqui que eu escrevi todos os preços que eu achei na internet as peças, tá? Então, por isso que eu coloquei esse valor de R$4.012, que seria o valor que se eu fosse comprar na loja daria. Mas eu não paguei isso, tá, gente? Então, se você quer saber quanto eu gastei, já coloca aqui embaixo nos comentários para saber quanto você acha que eu gastei em todas essas peças de roupa, tá certo? Bom... A maioria das peças que eu comprei é desta marca aqui, que chama Gata Bacana. Tem site deles, tá? Vocês podem entrar lá que vocês vão ver que tem as peças, ó. Chama Gata Bacana. Então, tudo com etiqueta, olha. Gente, essa daqui eu confesso que tinha calça. Devia ter pegado? Devia, mas não peguei porque já tinha pegado muita coisa. Então, ela é uma blusa, olha, de frio da marca, Tá vendo? Ó, tem os punhos, os acabamentos são impecáveis, ó, toda forrada por dentro. Aí aqui assim ela tem o ajuste e ela é, eu gosto muito de cropped, tá? Meu marido tira essa roupa porque ele fala, quem que usa cropped no frio? Quem que usa? Eu, né? Porque minhas calças são tudo cintura alta, né gente? Então, ó, e eu achei a combinação de cor bem estilosa assim, né? Tudo escrito, ó, é assinada pela marca Gata Bacana, aonde tá? Tá aqui, ó. Tá? Então, essa foi a primeira peça. E nesta peça aqui, tem a calça que fazia o conjunto. Então, eu desfalquei o conjunto, só porque eu só peguei a blusa. Eu paguei 100 reais gente. E o preço dela no site, deixa eu achar ela aqui pra mostrar pra vocês. Cadê ela? Custa R$349,90. R$349,90 e eu paguei 100 reais porque gente? Não tem muita numeração, tá? Então, por isso que ela tá fazendo essa loucura. Gente, tem muita peça. Eu confesso que eu queria pegar mais coisas, tá? Não vou mentir pra vocês, mas, né? Não tá. dá, né? Não dá. A próxima peça... Vou, eu vou pegar todas dessa marca aqui, olha. Eu dei uma provada. As únicas peças que eu não provei foram as calças. Porque eu estou com gesso e não vai entrar, né? Gente... Vocês sabem que eu amo um vestido. Amo de paixão um vestido, né? E peguei esse vestido aqui também da gata bacana. Olha este vestido. Ele tem uma faixinha. Cadê a faixinha aqui? Ó. Tá vendo? Que você amarra na cintura. Ele é um comprimento midi. Porque como vocês sabem, eu não uso roupa curta. Tá? Ele é... Pra mim viscose, gente, uma viscose bem trabalhada. Eu não passei as roupas, mas ela é toda trabalhada, acho que ela é uma viscose mais encorpada. Olha, como vocês podem ver, da mesma marca, ó, tá, vem tudo etiquetadinho, é que caiu a etiqueta desse. Ele tem ajuste na alça, o que é muito bom pra mim, tem zíper invisível na lateral e ele tem esses botões na frente, mas eles são fake, tá? Tá? É só pra enfeitar mesmo. Aqui na frente, aqui embaixo, ó, ele é abertinho, tá vendo? Ele tem um pepilum e é abertinho. E, gente, este vestido na internet, ele está saindo por R$502,90. Ele fica maravilhoso no corpo, R$502,90. E eu paguei as bagatelas de R$79,00, gente. R$79,00, Tá. Vamos continuar aqui na linha de gata bacana. Olha essa blusa. Gente, olha o que eu vi isso daqui. Isso porque ela me mandou um videozinho, tá? Então, tipo, não dava pra ver direito ainda no videozinho, ó. Tá vendo? Ela é da gata bacana. Toda... Essas que eu tô mostrando eu vou mostrar primeiro dessa marca. Que vocês podem entrar no site pra vocês verem que eu não estou mentindo. Manga transparente dessas mangas que estão usando agora, Tá vendo? Aí o corpinho dela, ela é um cropped, ó. O corpinho dela, tá vendo? Dá pra ver certinho. E, gente, eu não tinha visto isso no vídeo. Ela é toda bordada. Olha o brilho disso. Eu fiquei chocada. Olha isso. Dá pra usar tanto aqui, quanto, né? Ombro a ombro. Eu amei essa blusa, olha isso. Vocês conseguem o meu brilho? Gente, o preço dessa blusa no site, deixa eu achar ela aqui eu anotei tudo, e 371,90. Na verdade, ela está esgotada, então não dá para ver o preço. Então, eu peguei uma bem parecida, só que detalhe, não era bordada. Então, eu acredito que ela seja até mais cara, porque essa daqui ela é toda bordada. Então, eu acho que ela seja mais cara. E eu paguei a bagatela de 40 conto, gente. Aí vocês me falam, valeu a pena ou não valeu a pena? Gente... Sério, vai somando aí os valores que seria pra ser. Na mesma pegada da gata bacana, ó, um blazer todo forrado. Gente, vocês viram aí que eu comprei um blazer na render? Que eu fiquei chocada. Eu não lembro o preço que eu paguei, mas foi um absurdo. E nem forrado o blazer, é gente? Ele não tem acabamento, eu fiquei chocada. Olha isso, ele é um tecido, ele tem dois botãozinhos aqui na frente. Ah, deixa eu falar os tamanhos pra vocês, tá? Pera aí, volta, volta tudo. Só pra vocês terem ideia. Essa daqui, tamanho P. Este vestido, tamanho M. Este daqui, tamanho, acho que é P também. P também, tá? De, deu tudo em um tamanho P. E esse daqui, tamanho M, eu acho que é. M meu P, gente. Ele é todo forrado. Ele é muito... É tamanho P. Deu certinho em mim. Eu amei essa cor. Vocês sabem que essas cores, assim, vai usar muito tanto... E assim, ele não é um blazer muito grosso, tá? Então, dá pra usar tanto agora no inverno, com uma blusa mais pesada por baixo, quanto no verão. Gente, olha os acabamentos. Bate tudo, sabe? Eu vejo muito acabamento, Perfeito, perfeito. E assim, este blazer na loja, ó, ela tem outras cores, tá? Desse blazer aqui, ele é mais alongadinho, tá? Ela tem blazer lá por 50 reais, 50 reais. Só que ele não é forrado, então eu peguei esse aqui de 100, eu paguei 100 nesse, que ele é todo forrado. Este blazer na loja, ele tá custando 482,90, tá? E ela tem outras cores e outros tamanhos chocada, sério vai somando aí, amiga, vai somando vou pegar aqui esta camisa não, essa camisa não é vou pegar agora as duas calças jeans que eu comprei só que essas eu não provei não tem como eu provar ó, as duas é também gata bacana tá vendo? essas calças mais largonas, eu adoro Cintura bem alta, que eu também adoro, ó. Olha, olha o bolso dessa. Ó. Esta calça aqui, no mercado, ela está R$ 491,90. Ó, a barrinha dela. Ela tem outras numerações dessa. 40, acho que 44, se eu não me engano. Ela tinha lá. Não sei se tem a 40 ainda, porque eu peguei a 40. Eu paguei 100 reais, gente. 100 reais nessa calça jeans aqui. De marca. Tá? Tamanho 40, minha. Mas eu não provei as calças jeans. E a outra também é uma calça jeans que saiu no valor de. É, no, na loja. Ela tá custando 520, 520,90. Também, ó. Gata bacana. Ó. E esta daqui. Ela é toda com a estampa da marca. Tá vendo? Ela não é rasgada, mas ela também é nessa mesma pegada larguinha. Eu adoro essas calças larguinhas, né? Tá parecendo até um pouco grande, mas eu gosto. Vou usar de qualquer jeito que a cintura acho que serve e vocês não vão se choquem com o preço, gente. R$50 na loja, ela custa R$520,90. 520,90. Eu paguei 50 conto. Agora vamos para as outras marcas, tá? Que eu pesquisei aí na internet. Essa daqui também é de marca. Eu não sei como, como que se pronuncia. neon neon neon nem, nem. Vamos falar do português e é nem, tá? Eu peguei no tamanho 38. É uma camisa meio bomber, assim. Ela parece muito com... Um suede, na verdade não é suede não, ela parece com aquele tecido da Zara, esqueci o nome, esqueci o nome do tecido da Zara, mas ela é muito boa o tecido dela, ó, tô fechando ela aqui pra vocês conseguirem ver, olha, ela é um verde, tá vendo, manguinha com botão, olha os acabamentos, olha o botão, todos os botões, ó, quadradinho, ó. Gente, essa blusa eu fiquei chocada a hora que eu entrei. Ela é meio tipo bomber, assim. Ela é fininha, então dá pra usar nas, em todas as estações. Eu fiquei chocada, porque quando eu entrei no site, pode entrar lá, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Ó, tem o um site desta marca aqui, nem... Eu não sei se é assim. Não, não vai ser assim que pronuncia, mas tem lá. R 791 custa essa camisa. E eu paguei reais nessa camisa. Aí, gente, na verdade eu acabei fazendo duas compras, tá? Eu fiz uma compra, daí não me contive, achei, eu comecei a ver os preços, eu falei, quer saber, vou aproveitar, porque não é sempre que a gente acha isso, não. Esta daqui é desta marca Larris, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que também é marca Larris, Larris, Larris, Larris. ó. Também é uma camisa, eu peguei no tamanho 38, olha. Olha os acabamentos dela, gente, ela é roxinha, Tá estourando um pouco aí, porque eu tô com muita luz ligada da softbox, né? Pra ficar bem claro aqui pra vocês. Essa daqui eu peguei tamanho 38. Aquela 38 deu certinho. Essa 38 deu certinho, só que assim, como eu falo pra vocês. Ó, meu braço... Até ela falou, se eu quisesse trocar, eu poderia trocar pela 40. Mas se eu pegar 40, eu acho que ela vai ficar muito grande. Então, eu vou ficar com a 38 mesmo e torcer pra mim emagrecer. Não, mas dá pra usar tranquilo, viu, gente? E esta camisa aqui, desta marca, que eu também estava procurando na internet, ela custa. Cadê a camisa? Camisa bordada. 700 Não, oh, desculpa. R$371,90. E eu paguei 100 reais nessa camisa. E eu acho que, se eu não me engano, ela tem grade. Essa daqui, acho que é a única que eu ouvi ela falando que ela tinha grade de tamanho. Bom, oito, quarenta, eu sei que tem. E aí, esta daqui, confesso que eu não achei ela na internet, tá? Então, eu coloquei ela aí na faixa de 99 reais, aí porque eu não sei. É um corpete de linho, ó, é um corpete de linho desta marca aqui, mas eu não achei na internet. Não sei se a loja faliu, porque assim, nem, nem no Instagram, nem no Facebook eu consegui entrar pela loja. Ou se a minha internet tá, porque minha internet hoje tá uou. Também tem zíper aqui do lado, ó, pra, pra você conseguir colocar. É de linho puro. Então, eu coloquei aí, como eu não, não achei ela na internet, eu coloquei aí na faixa de R$99,00, reais, reais tá? Pra gente ter aqui, mais ou menos, o valor de uma peça de linho puro que você vai pagar aí, né? Sem ser de marca mesmo. E só tinha essa, peça única, eu paguei 20 reais Só que essa é um detalhe à parte, por quê? Porque ela é um tamanho GG e eu visto em cima 38, que nem vocês viram, 40. E ela deu super certo, tanto que a Juliana falou, dá certo, 20 conto. Gente, eu gastei 680 reais em tudo isso. Se eu tivesse ido na loja comprar, eu tinha gastado 4.012 reais. Eu tô olhando na minha colinha aqui, vocês têm noção disso? Essa loja, assim, eu só tô, olha, eu só tô indicando porque, gente, eu fiquei chocada com os valores, chocada, sério. Eu não fui na loja, eu não conheço a loja pessoalmente porque eu não estou saindo de casa, porque eu estou com Covid, tá quebrado Mas a, eu, ela mandou todos os videozinhos pra mim, tá? Eu vou, ver, eu vou colocar uns takezinhos aqui pra vocês dela. Bom dia, bom dia, suas lindas, tudo bem? Vou gravar alguns vídeos, no máximo um minuto, que é o que suporta o, o WhatsApp pra mandar, pra mostrar as promoções aqui da loja pra vocês, tá? Vou mostrar com calma, tem bastante coisa, tá? Ó, quero começar por esse vestido aqui, ó. Eu tenho ele no P, M e G. Tá saindo por 50 reais esse vestido aqui, ó. Esse aqui é um pezinho, ele é mais larguinho, pra você usar com o fica super legal. Tenho essa saia aqui, ó, disponível no M. Essa aqui, por 100 reais essa saia aqui, ó. Tenho essa blusinha, essa blusinha eu tenho ela no P e no M por R$ 69,90. Essa saia aqui, eu tenho PMG dela por cem reais, essa aqui, ó. Agora, na hora das festas, meninas, olha que linda. E ela, dá pra montar vários looks com ela. Tem essa saia aqui, ó, no G, tamanho G, também por cem reais. Tem essa blusa aqui, ó, ela veste até um 42, ela é tipo uma bomberzinha, ó. Ela tá por cinquenta reais, essa aqui, ó. Tenho essa saia, olha essa saia, ela tem uma fenda aqui, lindíssima, fica mais justinha, por 69,90. Tenho essa calça, ó, essa calça pantalona, essa calça pantalona aqui, ó, eu tenho ela no M e no G. Quem quiser mais informações, só me chamar no WhatsApp, tá bom? Tenho esse vestido aqui, ele é mais plissado, ó, última peça no GG por reais. Tem esse vestido aqui também. Tamanho P, última peça, por 50 reais. Esse shorts, tamanho 44, mas ele veste um 42 por 50 reais também, esse aqui, tá? Minas, tem essa blusinha. Eu tenho duas dela por 20 reais. Bem basiquinha, ó. Rendinha na parte de baixo. Esse body manga, uma manga só, ele é cortado a laser, olha os detalhes dele aqui, por R$ 69,90. Essa blusa aqui, última peça, tamanho M, por R$ reais Esse vestido eu tenho ele no P e no G por R$ reais Ele é aquele tecido neoprene que não marca. Esse aqui eu tenho ele no G, tamanho G, esse body por 60 reais. Essa bomberzinha aqui, ó, 100 reais ela tem ela no Pay. Se você quiser fazer conjunto, você pode fazer conjunto com essa calça aqui, ó. ó 10 reais a calça também, ó. Então o conjunto vai ficar 20 reais, 10 reais cada peça, tá bom? Esse kimono, tamanho 40, mas isso aqui veste até um 46, porque. Ele é bem amplo, ó, olha que lindo, por cem reais, última peça. Essa camisa eu tenho grade dela, botei por cem reais, não, é cem reais essa aqui, ó, olha que linda. Ela fica mais compridinha atrás e mais curta na frente. Esse vestido aqui eu tenho duas numeração, 38 e oito dele, ó, tecido mais grosso de malha, por 50 reais, eu acho que tá sendo esse, deixa eu confirmar. 50 reais. saia tamanho 42 ó jeans não tem elastano nenhum por 50 reais também. Esse aqui é um twin 7 veste um tamanho 38 69 a blusinha de baixo mais larguinha e a parte de cima 89 90. Ó bem quentinho. Tá última peça. Algumas peças que eu não estou de olho, porque né, quem sabe a pessoa não, não. Então, <risos> mas eu vou colocar uns takezinhos dela aí para vocês. E eu, eu fiquei chocada com o preço, sério. Vale muito a pena. São peças de qualidade. Aí ah, eu te pergunto, com 20 reais, você compra linho? A gente que costura, gente. Você compra linho para fazer uma blusa dessa? Um zíper invisível? Com esses acabamentos de forro? compra, gente, não compra, você não compra, os valores aqui é, é fora da realidade, eu sei que muita gente vai criticar, eu nem vou entrar nesse assunto que é um assunto polêmico, eu vim aqui pra dar dica de lugar barato, de roupa de qualidade, roupa de marca, pra quem gosta de roupa de marca, eu não sou muito ligada em coisas de marca, mas eu achei que valeu super a pena, por isso que eu vim dar essa dica pra vocês, tá? Então é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostarem deixem bastante joinhas que eu eu venho com mais vídeos de comprinhas, esse daqui também, ó, comprinhas, lá da Renner. Daí eu venho com mais vídeos desse pra vocês, mostrando o que eu acho, tá? Eu falo a realidade. Inclusive da Renner aí, decepção após decepção. Mas a pessoa continua comprando. Ninguém entende. Mas é assim, né? Mulher. Mas então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo.